E aí, Manolas Manolas de todo o país? Meu nome é Rui e hoje eu vou falar de como instalei o Baidu no meu PC. É cara, na é vida. Quantas vezes o antivírus já te ajudou na tua vida? Hein? Fala sério, o meu nunca me ajudou. Eu acho que eles. Bem, o meu nunca me ajudou. Eu acho que isso foi criado para poder. Eu acho que criaram isso pra estragar a vida das pessoas. Porque, tipo, você tá baixando algo, ele vai bloqueio. Você tá instalando algo, ele vai bloqueio. Você tá esquentando o seu almoço. Ele vai e te bloqueia. Ou então ele fica possuído e apaga seus arquivos. Aí tem um troço sendo instalado no PC sem o seu conscientimento e ele ó. Esses dias eu estava tentando baixar e instalar uma parada. E quando eu vi, meu navegador já estava cheio de propaganda. Abrindo site sozinho, fechando aba sozinho, fritando hambúrguer sozinho, dando cambalhota sozinho, fazendo café sozinho, tocando violão sozinho dando aula na faculdade e já tinha se formado em TI. Lá fui eu dar numa de hack. Fui no gerenciador de tarefas, fui fechando os processos, matando o culo. Aí, quando eu olho, estão todos de volta. Sabe aquele momento que você dá um tiro no zumbi e ele cai e levanta? Essa coisa não é de Deus não, cara. Aí me bateu o desespero. Caraca, eu formato, eu espero ou eu convivo com isso? Aí passou o desespero e resolvi procurar o um nome do processo na internet. Pra ver se achava algum lugar. Alguma ferramenta que me permitisse tirar ele? Só que na internet, ó, tá? Achar um lugar que te ensine a tirar sem instalar o outro por cima. Achei uma página do WordPress ensinando como se tira, só que aí eu entrava e o site fechava. Eu entrava Site fechado. Eu entrava. Site fechado. Eu entrava. Site fechado. Aí eu abri ele no notebook no meu lado. Me senti um hack. A melhor parte é que tava certo. Eu consegui remover aquele troço na mão. Chupa vast! <música> Aí, se você já pegou a praga dessas, me conta como é que você exorcizou, porque cara, nesse nível já é exorcismo. Bem, se você curte esses vídeos, se você me apoia, é, deixa um gostei no vídeo, é, favorito o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar e se inscreve, se inscreve no canal. Assim você me ajuda e recebe. Você recebe. Os vídeos sempre que eles. logo depois que eles saírem. Um abraço e até mais!